Mas olha só! E... <risos> Já deixa seu like, se inscreva no canal. Que você está num dos melhores canais do Brasil e que ainda ele não é conhecido. Onde é, <risos> dia é, será. Mas é o que? Se inscreva aí, porra. E eu vim aqui parecendo uma puta americana. Eu tô parecendo o. o vocalista do Metallica, cuzão. Não, nada a ver, irmão. Meu, eu separei uns videozinhos aqui para reagir com vocês. Vamos assistir aí em meio. Mano, que merda vai se fuder, cara. Oh, que bosta! Mano, o cara do nada saiu é correndo, nosso Nostrolopiteco, um mano. Mano, o meu humor é muito quebrado, cara. Tipo assim, porque eu tô risada com os bagulhos desse idiota, mano? O cara foi de base. Foi de base, foi pro Vasco, cuzão. O cara foi pro Vasco na hora. Nossa, cara! Ele meteu logo do Johnny lá! Mano, vai ser foder, cara! Nossa, eu acho que eu matava, mano. Juro pra você, eu ia ficar muito puto se eu tô brincando com meu amigo, ele faz isso. Não, é, foi, foi sem querer, é. é. Foi sem querer, cara. O cara tá discutindo comigo que nós tá no ponto errado. O Richard mesmo, tio, não cara a boca. Eu tô falando pra ele que nós estamos tá no ponto certo, mas ele tá falando. <risos> Cadê o Richard? Mesmo? <risos> Cadê, o... Cadê o Richard? <risos> Cadê o... Cadê o Richard? <risos> não tá meu deitinho, cuzão Mano, esse vídeo é um clássico, parça para mano Mano, só assim, cuzão Já aquele vídeo do negão ali <risos> Ele abre o deitinho assim, cuzão Ai, não, Mano, eu ia ficar puto se fosse é. macaco também. Mó escravo, macaco, cara. Com o o macaco, você tá pensando que eu sou primata? É. Meu amigo da escola é um macaco acu, acu. Você lembra desse desenho? Nossa. Esse desenho era muito bom. Saudades Cartoon Network, cara. O cara tá filmando o show com um copo. KKKK <risos> Mano.. Esse aí devia estar tá transtornado, cara. O ano da tecnologia. O ano da tecnologia, mano. homem aranha Mano, o melhor não é nem o vídeo, o melhor é os comentários, mano. Meu Deus, cara, o que eu tô fazendo aqui? Faltando duas horas pra começar a minha prova Eu falei que ia estudar, mas olha onde eu vim parar Mano, isso aí é muito que eu pararia pra assistir no Xizis É que eu tenho um, assim, ó Eu sou meio estranho o meu gosto sexual Você tem um paladar Eu tenho, eu fico pesquisando uns negócios diferentes Tipo, sinuca, cabuceta Tipo, <risos> que absurdo, cara Lambendo vozinha pelada Tio na sala, tipo uns negócios lá. Assim, Nossa O cara passou. Mano. Oh, que absurdo, cara. O moleque se tornou parte da corrente da bike. Mano, o moleque <risos> virou a corrente da bike. <risos> relacionamento saudável, gente. Meu relacionamento é assim, gente. Totalmente. Eu sou muito saudável, namorando. Nossa, cara E sabe que isso já aconteceu comigo? Eu tinha comprado o Moto G2 na época, cara Tipo, na época o Moto G2 era o ápice, mano, da tecnologia Peguei o Moto G2 assim, parça abri a caixa, eu não sabia que ele ficava logo de cara Na hora que eu abri, pum, caiu no chão Sorte que o Motorola é parecido com o Nokia, não quebra nunca Palmeiras, sapato. Eu não Deixa eu ver Ó, oh, o Vinicius Que <risos> Mano, antigamente eu tinha um pinto de borracha Que eu usava pra gravar vídeo, né Mas era, não é ponto é site vizinho não né? Era pra isso aqui, ó Mano, uma vez ele veio pra escola Pra quê, cara? Eu, tipo assim, os, antes de eu brincar com os moleques Os moleques abriram minha bolsa e viram Aí já todo mundo Ih! Começou lá ele que Sim, É a educação sexual, pô. É. <risos> Nossa, já tô rindo, cara Mano, pra quê? Mano, agora eu te pergunto Só de olhar a capa Pra quê fazer isso, mano? Tipo assim, mano E Me faria muito isso <risos> Caralho, o cara virou um vagalume, mano. A frase voa, moleque, nunca fez tanto teu... moleque, molecote, é, mano. Policial prende suspeito e depois toca guitarra. Rolou metálica e iron. Na polícia, vai pra uma banda, caralho Vou bater em preto Ai, que absurdo Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter su meu, eu bato o poeta, eu quero dormir na hora já. Me baixa a tristeza, tá ligado aquele pós-poeta? É que é uma puta bad, você fala, puta, por que eu fiz isso, cara? Baixa aquela bad, eu já durmo. Não, sem rebolar, Mariana. Sem re Mariana, sem rebolar. Vem <risos> com Mano, a menininha metendo uma danita no chão. Envolver, tá ligado? Eu meu chão, parça. Puta que pariu. Mas é isso, galera. Assista os videozinhos aqui do lado. Por hoje é só. Se inscreva no canal, deixa seu like. E até a próxima.